Agora, então o que nós poderíamos dizer, de uma de uma maneira geral, sobre essa questão eh, do tempo na contemporaneidade? Segundo Walter Benjamin, esse tempo vazio, abstrato, esse devir linear do tempo que nós vivemos, ele tem uma data de nascimento. Ele nasce em 1855 em Paris, na primeira exposição universal que foi a exposição de as mercadorias, pela primeira vez, se expuseram ao público como fetiche. Ou seja, as grandes construções em ferro e vidro, cuja primeira foi em Londres, essa segunda em 1855 em Paris, depois toda a Europa realizou essas exposições internacionais, elas eram construções para o espetáculo das mercadorias. Mais de 55 milhões de trabalhadores, durante o ano todo, 55, passaram pelas eh, galerias, por essas construções, essas arcadas de Paris, construções em ferro e vidro, onde uh, todos iam adorar uma nova forma de culto, agora profano, que era a mercadoria. Ora, e esta, uh, essa fórmula, esse, que era um, um tempo, portanto, acelerado da produção e da reposição rápida das mercadorias, é um mundo não do novo, mas da novidade. Mas é preciso haver um, um, um pequeno diferencial Mas é exatamente a mesma coisa que se repete Vocês se imaginem imagine o século XIX Quando subitamente de um mundo e De uma cidade de Paris que era medieval Ela se torna uma metrópole Hausmann urbaniza Paris Abrindo as, as grandes avenidas A tiros de canhão contra as barricadas Porque Napoleão III Chama Hausmann Para reurbanizar Paris Justamente para impedir as insurreições Que eram... É, a, a, depois, desde a Revolução Francesa, depois de 1830, 1832, 1848, 1850, 1851, a Comuna de Paris, 1871. Então, para prevenir o, que se levantassem barricadas, era preciso destruir a Paris medieval para abrir grandes avenidas a um só tempo para a livre circulação da mercadoria e para que se prevenisse o levantamento de barricadas. Ora, mas houve 68, as barricadas foram feitas novamente. Mas, de qualquer maneira, essa ideia já de, uma, de um período em que a adoração da, da mercadoria e a multiplicação... Vocês imaginem no século XIX, se hoje a Veneza, de ainda nos parece imensa, imaginem no século XIX como isso era, era, poderia ser vivido por um habitante da grande cidade. Quer dizer, ele não se, ele se sente um exilado do tempo e um exilado do espaço. Não é? E Benjamin diz, Paris está sendo reurbanizada Não para ser a capital do século XIX Mas para ser a capital do capital E para ser a capital do mundo Porque todo o capital vai se cruzar lá E com efeito, como é que se vivia na cidade de Paris essa época das grandes construções em ferro e vidro? A burguesia vivia nos primeiros andares dos prédios E as pessoas mais pobres viviam nos andares onde não havia elevador Ora, então... Com a reorganização de Paris, obviamente, se, é, se encareceram os aluguéis. O proletariado, na, na, na época havia um proletariado organizado, é, é expulso da cidade e nasce o cinturão vermelho operário. Então, eles, eles migram, por assim dizer, para o subúrbio. E aí, Benjamin vai dizer o, os subúrbios são estado de emergência das cidades. É? Por quê? Porque essa ameaça, essa tensão permanente que vem dessa aceleração da produção e de uma experiência alucinatória. porque O que significa você ver o mesmo objeto reprodu... rep... repetido ao infinito? Então, se o tempo da monotonia é o tempo da repetição, o tempo da produção repetitiva também é monótono. A monotonia é das mesmas modas que retornam sempre e... É... Por quê? Porque é, o Benjamin vai dizer, é a, a morte. Na verdade, esse tempo vazia um namoro com a morte. A essa ausência de experiência, a essa ausência e essa impossibilidade de criar ou de reconhecer valores, se acrescenta falta de normatividade na política. Quer dizer, assim como não há valores na vida cotidiana, não há normas na política. Então o que nasce é uma experiência do tempo na política e da política, como desinteresse pela política porque ela se transforma apenas num teatro onde as verdadeiras decisões se passam fora dos parlamentos. Então isso já no século XIX Benjamin detectava agora sob é, Luís Napoleão, dizendo que Luís Napoleão não é que ele é, é, escrevia decretos de dia e aplicava à noite, ele escrevia à noite e aplicava de dia, quer dizer, um, um golpe de estado por dia. Não é no decreto lei por dia. Né? E assim, enquanto as conversações infinitas se dão nos parlamentos, as verdadeiras decisões se passam fora. Por quê? Porque a lei ela não é mais criadora ou geradora de coesão social, porque as normas não são mais reconhecidas para serem seguidas, e há o advento dos particularismos. Não é? Cada grupo, com os seus eh, escolhidos, com aqueles que participam daquelas regras e que serão beneficiados disso. Então nós não temos mais uma ideia de coesão social, como nós conhecemos até pouco tempo. O que nós temos é uma coisa que um outro filósofo da escola de Frankfurt, que se chama Horkheimer, diz, que é o advento da sociedade de rackets, quer dizer, de cliques, de gangues. Então tem a gangue dos professores universitários A gangue dos artistas A gangue dos médicos Então é tudo organizado por particularismos Não há a ideia mais de uma norma coletiva Que seja capaz de unir a todos Por quê? Porque os valores Não, não estão mais presentes É um mundo onde também o gosto se desfez. Nós podemos falar hoje Na diferença entre erotismo e pornografia Por mais que exista uma diferença sutil A, a linha é muito tênue entre o erotismo e a, e a pornografia, as nossas sociedades são sociedades onde a gente não pode dizer que as coisas são pornográficas porque tudo é pornográfico. Então, uh, por que tudo é pornográfico? Tudo é exposto, tudo é mostrado, tudo é exibido. É esse valor de exibição da exibição mercad da mercadoria. Então o que há nessa sociedade, cujo tempo não é um tempo de valores, mas não é um tempo que recepciona a sua própria história para se reconhecer e poder prospectar o futuro, é um tempo no qual é, se criam apenas patologias. Então, é, os estados de exceção, então Walter Benjamin ele diz que a contemporaneidade é o estado de exceção e permanência. O que, é o, estado exceção, o que é o estado de exceção em política? Significa a suspensão das leis positivas em nome do bem comum e da paz. Então, em nome da paz se faz a guerra. Mas, segundo Walter Benjamin, tudo isto provém da necessidade de preencher um tempo que não tem mais sentido. Então, esse desaparecimento do sentido da ação. Nós votamos, escolhemos nossos representantes, decidimos, portanto, certos rumos que vamos dar à coesão ou à, ao conflito de interesses, paixões na sociedade e o Banco Central decide outras coisas, o que acontece com o voto? Ele não tem mais significado algum. Quer dizer, a ideia de democracia ligada a valores coletivos diz respeito também à memória, à tradição, ao passado. Por quê? Porque o tempo da, da, da democracia é o tempo da representação de um passado, de uma memória e da representação de um presente. E toda representação significa que algo pode ser lembrado e, portanto, pode ser contestado. Ora, quando nós perdemos a memória, nós não temos mais o que contestar, nós nem sabemos o que nós perdemos. Então, se no tédio, na melancolia, na sedia, existe um sentimento de luta, de luto, o que é o luto? O luto é o sentimento de uma perda, e quando há uma perda, seja de um ideal, seja de um ente querido, seja de um amor, o mundo se esvazia de significado. Então, cria-se um vazio necessário até que se reconheça a ausência daquele objeto que alimentava. O meu desejo é alimentar o meu eu. Esse vazio se criando, ele será substituído porque ele vai ser preenchido. Não existe mais esse objeto para preencher é, é, esse vazio que se instalou. Ora, nós vivemos um tempo que é vazio, porque ele é vazio de significações. Então, o empobrecimento do mundo, porque há uma perda progressiva dos significados, seja de ações, seja de pensamentos, seja de... É, de de invenções, nós vamos ter então essa, é, essa a heteronomia, perda da liberdade, portanto, é uma patologia da liberdade também, porque nós não agimos, nós somos mais agidos do que agentes. esse tempo vazio se impõe a nós, o seu ritmo acelerado, e, que, é, e nós executamos tarefas cujo sentido não nos escapa, e nós acabamos o nosso dia nos perguntando, mas por que eu fiz tudo isso, de que valeu? Não queria ter feito nada disso Queria ter feito outras coisas Isso nós que estamos aqui Que ainda nos perguntamos queríamos ter feito outra coisa Porque há também na contemporaneidade Nesse tempo abstrato e vazio Que, que se impôs e toronam a mente a nós Também a perda de uma faculdade segundo, uh, segundo Adorno, que também é o filósofo da escola de Frankfurt Que é a, o poder da imaginação o esquematismo transcendental de que falava Kant. O que é esse esquematismo da imaginação? Significa passar da imediatez de uma ação ou de um objeto ao seu sentido. Então, a faculdade da imaginação criadora, ela não prevê mais ela tendo se enfraquecido ou tendendo a desaparecer, faz com que nós não saibamos mais também o que fazer com o tempo livre. Recentemente, na Alemanha, Houve uma. Vocês imaginam que durante pelo menos desde a Revolução Francesa, até muito recentemente, até a década de 50 ou 60, a luta de todas as sociedades democráticas foi pela diminuição da jornada de trabalho. Não é para que se criar. Marx ia falar no tempo livre, mas nós falamos em lazer, que não há é o tempo livre, mas enfim é um tempo onde não se faz tarefas alienadas, em princípio. Ora, hoje as pessoas não sabem o que fazer com o tempo livre porque é uma crise da imaginação, não é? é não sei se vocês viram um filme é, francês, que passou há um tempo aqui no Brasil, é, A Cidade Está Tranquila. É um filme que se passa na, em Marsella, no sul da França, e a contraposição de duas personagens, um pai aposentado, uma aposentadoria francesa, portanto, vivendo plenamente bem, apesar de que agora também vão entrar em crise, mas enfim, vivendo muito bem, e não, desesperado, não sabe o que fazer com o tempo Então ele não, não faz as tarefas femininas, aí briga com a mulher Porque a mulher quer fazer algumas coisas, ele que quer fazer que não sabe o que fazer E o filho que fica desempregado E que sendo formado para trabalhar uh, segundo as normas do sindicato Num mundo absolutamente sem valores, onde o, o movimento sindical desapareceu Ele é obrigado a pedir uma demissão voluntária não Um oxímoro, né, obrigado a voluntariamente se demitir e ele compra um táxi. Ele compra um táxi e, como ele precisa de dinheiro, o que ele faz? Ele põe bandeira 2 para enganar os turistas durante o dia. Então, obviamente, está da França, então às vezes ainda vigoram um pouco. Então, o que acontece? O soldado, o, o, o policial né, rodoviário, vê acesa a bandeira 2, faz um sinal, aquele gesto elegante dos franceses: sobre o senhor pare o seu carro né, na moto. Ele pode levar a multa, se eu fizer se eu isso, talvez o senhor perde a carta e, obviamente ele faz a segunda vez ele perde a carta não é? E portanto é, é um mundo que está ao reverso, vamos dizer Ou como eu diria um mundo barroco, para usar a expressão de Walter Benjamin E que nos lembra Hamlet, o um mundo está out of joints Quer dizer, está totalmente de ponta cabeça É um mundo ao reverso